Aqui é a Paloma e hoje eu estou jogando nas ranqueadas enfrentando a Gente G. Confira o vídeo até o final, deixe seu comentário, seu like e curta o vídeo. Até mais, bora pro jogo! Oh, o G é bem estiloso. Eu acho ele com essa cartola. Então é eu deixar ele nesse canto. Porque ele é um personagem que zoneia. Ele solta a magia dele. Só ele aqui pra ele não soltar. Vai! Só falta o um risco pra ficar tonto. Ah! Só mais um golpe. Eita Ah Olha ele aqui Ah, fugiu, né? Vem aqui Se ele tá fugindo, mas não tá dando os golpes dele Eu já inventei Personagens mais Difíceis Já apanhei muito desse G, viu? Eita Ah Vou pra cima Você vai morrer, cara Vem não os GF, os pontinhos dele, enchaí o cofre, o cofre do ouro, <risos> Vamos, amigo. Round one, fight! Nossa! Ah, agora ele vai ficar soltando isso. Vem aqui. Ah. Ah, nem não. Não, ele vai querer me deixar aqui. Vem aqui. Ah. Ele não tá soltando a magia, eu tô achando estranho. Eita! Fui falar! Mas também só vai ser isso, amigo. Ah, você esqueceu, foi. Tchau! protetor do céu te pega Vai pular aí Eita ah. hum. Lembrou, né? Da magia Vem aqui, Vaguia que aqui, Eu não terminei. <risos> vai, vai lá. Você tá morrendo já. Tem que ir pra acabar logo com isso. Eu vou te pegar. Vai. Ah, morre logo. <risos> E é isso Eu aí mulher. pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal para quem não é inscrito, deixe nos comentários, é <risos> com os amigos e as amigas, e é isso aí, tchau!